Ah, chegou uma garrafa Ele vai jogar no chão, não vai? Ele vai Filha da... Qual era o governador do Ceará em 16 de outubro de 1984? Gustavo Fazer uma perguntinha Mas que porra Questão número 1 um. que Questão número 1 um. Ou seja, tudo que eu passei até agora <risos> Questão número 20 A mãe tem 30 reais Ela divide entre as duas filhas Que horas são? Que horas são? A mãe tem 30 ela divide entre as duas cis que hora. Não... Chega, não, chega. Calma. Pior.